Bom dia, tudo bem? onde a gente estamos aqui mais um dia aqui, lindo, de sol. A gente estamos aqui na Praia da Figueira e vou mostrar a Praia da Figueira para vocês aí. E vamos curtir o dia aqui, fazer flutuação, curtir na lagoa, mostrar legalzinho para vocês. Beleza? Se inscreve no canal aí, deixa um like, comenta no vídeo para a gente poder estar tá fazendo outros conteúdos para vocês. Beleza? Vamos lá curtir esse dia de sol maravilhoso. Certinho, viu? A gente tá aqui, ó, já na Praia da Figueira Onde tem aqueles famosos pacus Aqui, ó Olha que bonito, aqui, ó Estão, estão procurando comida, tá aqui atrás de mim Aqui e a gente vai mostrar muito mais então eu tomo água agora aqui na praia da figueira aqui fazer um agradecimento é a São Jorge é o convite da praia da figueira aí uh! que delícia Vamos lá, vamos descer, eu tubo água, vamos lá. É da Figueira e eu desci aí uma delícia, muito gostosa, recomendo aí. Agora a gente vai dar uma volta aqui no lago aqui da Praia da Figueira. De caiaque aqui. Muito obrigado. Cadê meu amigo? fazer a flutuação agora na praia. Prontinho, vamos lá. Estamos experimentando o que a gente precisa para esse, esse passeio. Vão ser 1.600 metros de flutuação no rio Formoso, o principal do rio do município. E vocês estão na parte mais bela do Formoso, onde é o início, a parte mais cristalina de todo o rio. Tá? É, nós vamos passar agora a trilha, que são apenas 300 metros até o início da flutuação e lá nós entramos na água para dar o início né, para o começo realmente do passeio. Vou fazer uma pequena trilha aqui até o rio coisa a gente vai fazer uma flutuação aqui agora uma descida aqui vai ser um lugar muito encantador aqui olha a cor da água, magnífico vamos lá, um maravilhoso rio formoso aqui com o Mário, Rio no Rolê Segurança, um passeio bem seguro. Estou bem impressionado, como aqui é lindo! É bonito, é cada vez surpreendente. Olha só que gostoso! E aqui a água vai te levando de mansinho. como é que é o trabalho aí tranquilo a gente está aqui no lugar desse trabalhando isso que é importante aqui é a tão famosa figueira Olá Lele. chega por hoje. Olá. Olá pessoal, então vai se encerrando aqui ó, mais um passeio na Praia da Figueira aqui ó, quero agradecer a São Jorge aí Tchau. e ao convite da Praia da Figueira aí pelo, pelo ótimo dia que nós tivemos aqui, a flutuação, curtimos a praia aqui, curtimos legal andando de caiaque e eu espero que você tenha curtido o vídeo aí, beleza? Se inscreve no canal, deixa um joinha, comenta aí embaixo e até o próximo